Olá! Bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou Clóvis Fernandes. Na aula de hoje, iremos falar sobre projeto suficiente com modelagem CRC. É possível fazer projeto suficiente com modelagem CRC? Essa é a ideia que nós é, iremos mostrar aqui, mas é, iremos detalhar isso nas próximas, nos próximos aulas. Hoje só iremos mostrar que é possível. No TDD, é, nós vimos que não se deve empregar o BDUF nem o NODUF, ou seja, eu, não, posso, eu não, não, não quero empregar, nem fazer um Big Design Upfront, um, um, um projeto grande antecipadamente, nem um NODUF, No Design Upfront, projeto algum antecipadamente, eu não quero sem nada, eu quero o meio termo, né? Tá certo? o que seja suficiente. O problema é que eu não sei direito o que é esse suficiente. Ah, na literatura aparece o EDUF, Enough Design Upfront, que é o design suficiente antecipadamente. Quero lembrar para vocês que essa sigla ela não é usada na literatura, eu que estou colocando aqui é apenas para efeitos didáticos. Agora, o Enough Design Upfront aparece em vários textos da literatura. O o projeto uh, suficiente, feito antecipadamente, é para permitir dar início uh, com mais segurança ao que você precisa fazer, ou seja, você não vai olhar tudo, mas você olha algumas coisas a mais, você antecipa algumas coisas, tá certo? ou seja, ele vai dar a primeira direção com alguma visão do caminho que vai ser trilhado para resolver o seu problema, para implementar a sua, a sua uh, aplicação. O resultado final, uh, usando o Eduf, é que eu deverei ter um conjunto de informações suficiente para eu começar com mais segurança. Com, quando eu falo com mais segurança, é o risco menor um risco menor de é, ter problemas no futuro com novos requisitos ou mudanças de requisitos e que possa atrapalhar substancialmente o que eu tinha feito anteriormente. É isso que eu vou me antecipar. Esse projeto antecipado, é, dependendo do, da aplicação, ele pode ser feito em um dia, uma semana, ou até duas semanas, mas ele não deve se estender mais do que duas semanas. A ideia, na verdade, é fazer é, é, esse projeto antecipado, esse EDUF, é, dentro do, do, do sprint ou da iteração é, preliminar do processo ágil que você tiver, estiver empregando. Essa é a ideia. O, o EDUF, que é uma sigla que eu é, uso, tá certo? É, tem nomes diferentes. Por exemplo, ele tem esse aí, R. doof Rough Design Upfront, que traduzindo toscamente é projeto tosco ou preliminar antecipadamente. Ao contrário do Eduff, o R. doof é uma sigla que aparece na literatura. Aparece tanto o, o, o termo Rough Design Upfront quanto o R. Duf, mas é com o mesmo significado do que eu dou. No eduf, os termos são equivalentes. O outro é um termo que era usado antes para quando você fazia o no do quase com pouco projeto, que é o, o, o emergent design, projeto emergente. A, a diferença agora é que ele passa a ser empregado junto com esse conceito de projeto suficiente ou projeto tosco preliminar. Ou seja, você tem uma base do seu projeto, aí sim, ou seja, você olhou um pouquinho acima, um pouquinho mais à frente do projeto, sem se antecipar muito, tá certo? Então, você já tem uma base melhor para fazer agora, com um pouco mais de segurança, emergir. Emergir significa ver alguma coisa que vai aflorar na superfície. Então, o meu projeto ele vai emergindo, ele vai aparecendo. Ou seja, eu faço um, um preliminar, um EDUF ou um r tá certo? É, e ele se chama agora, poderia se chamar agora, esse projeto emergente, que já agora incorpora isso. Ou seja, ele, ele, ele tem essa base, esse, esse olhar adicional em que eu olho para ter mais condições, condições suficientes para caminhar, para desenvolver, desenvolver meu software com mais segurança. Agora, o meu problema é o quanto é suficiente projetar antecipadamente. O paradoxo é que, é, na modelagem ágil, é, um dos seus princípios é que eu devo adiar ao máximo é, possível tomar decisões, porque ao tomar decisões eu estou enrijecendo. Eu posso tomar decisões que... Ainda mantém alguma coisa flexível, mas outras vão enriquecer. De alguma forma, é uma coisa que enriquece. Então, é, ao tentar procurar é, estender o, o máximo possível o suficiente, mas não tomar decisões antecipadas, muitas decisões antecipadamente, esse é o conflito que eu vou ter que resolver. E isso vai servir para cada aplicação. Uh, vai estar na cabeça de cada desenvolvedor ou o time de desenvolvedores. Não é uma coisa que, que tem uma, uma regra que sai de repente e está funcionando para todo mundo. Não, isso não é da, dessa forma que ocorre. O que, que eu preciso olhar antecipadamente? Eu preciso uh, ter mais informações sobre o contexto da aplicação. Quem vão ser os usuários? Quais são os outros softwares que se interconectam com, esse, com essa aplicação que eu estou fazendo? Né? Tá certo? Eu posso estar fazendo uma aplicação por um, por um celular, eh, cuja parte de pagamentos vai ter que interagir com sistemas bancários ou de cartões. tá certo? Então, eu preciso levantar os, os requisitos principais. Eu não preciso ser completo, levantar todos os requisitos, mas os principais, aqueles que são mais óbvios. Eu preciso estar com essas informações, aqueles que são mais problemáticos, eventualmente. Eu preciso ter alguma estrutura da arquitetura do meu sistema. Ah, eu vou ter um software no, que vai funcionar em telefones iPhone, telefones Android, é, vai ter na minha, na, na minha, em cada loja da minha cadeia de lojas e nas nuvens tá estar armazenando sobre tudo isso é, em bases de dados. Eu vou tentar essa estrutura de subsistemas. Essas informações, eu, eu, eu preciso ter o um conjunto de informações suficientes para isso. Esse é o suficiente. E aí eu não posso, por exemplo, eu posso definir que vou usar algumas linguagens, por exemplo, no iPhone. Eu vou ter que usar um tipo de linguagem, sou obrigado a usar aquela. Já, ao, ao ter dito que eu vou fazer em um iPhone, eu já tornei restrito um, um, um tipo de linguagem para programar no iPhone. No Android, eu vou usar Java ou alguma framework que me ajuda a fazer essa, essa programação. Então, eu vou tomando decisões que podem atrapalhar o futuro. Ou não. Vai depender, então, desse, da aplicação e da experiência que o grupo, o time de desenvolvedores... É, tem. Então, como eu havia dito, né, num sprint ou na interação é, de no máximo uma a duas semanas, eu teria isso resolvido, tá certo? É, eu vou obter o conjunto de informações suficiente para tocar o projeto sem muitos sobressaltos, sem receio de que vai acontecer alguma coisa lá mais para frente, porque é, ao, não, ao não me demorar muito no projeto, eu não vou engessar muitas coisas, eu não vou tomar muitas decisões. Além disso, eu vou é, dar uma ênfase maior no o que fazer, não no como fazer. E principalmente, sem ter a pretensão de ser completo, eu não vou ter essa pretensão de ser completo. Agora, eu não posso é, deixar de levantar algumas coisas, isso é, é importante. Vocês vejam que eu estou é, dando ênfase no what, o okay. que, ou seja, quando eu estiver fazendo o meu projeto antecipado. É muito importante eu saber o que fazer versus o como fazer. O que, é, se eu consigo delimir bem isso, é, ele vai mudar pouco no futuro. O como, eu tenho uma miríade de formas de como fazer isso. E aí, é, é, estaria engessando, tomando muitas decisões antecipadamente, acarretando problemas posteriores. Na prática, é... Naquela parte é, de projeto que tem a ver com o levantamento dos requisitos, eu posso usar casos de uso, é, histórias de usuário e user stories, para definir os requisitos de um sistema. Então, por exemplo, é, eu posso estar usando é, os casos de uso, que são definidos através é, da UML, diagramas da UML. Eu posso estar usando os cartões CRC, né, tá certo? a modelagem CRC, para definir ah, responsabilidades e colaborações. E eu posso usar uma coisa que nós vamos usar mais para frente bastante, em curso mais para frente, que são as user story. Tá que ali eu estou mostrando um, um determinado formato de uma user story. Que todas elas vão me ajudar a definir os requisitos. Obviamente, nesse meu exemplo, é, eu vou usar a modelagem CRC é, e obter responsabilidades, colaborações e cartões CRC. Obviamente, eu também vou usar alguns diagramas UML de classes que vão me ajudar a entender melhor. Quer dizer, eu tenho as colaborações, os cartões, etc., mas também vou usar isso. Aí, suponha que eu vá fazer isso, eu vou usar a modelagem CRC é, como se fosse uh, um EDUF, tá certo? Um projeto antecipado. Vocês lembram quando eu fiz o projeto do Sistema SAB? eu tentei ser o mais completo possível lá, na parte de projeto. Eu fazia análise, inclusive, até de como era a representação, os códigos implícitos das responsabilidades, que permitiam que eu descobrisse novas responsabilidades, novas colaborações, está certo? Aqui eu não preciso disso, eu vou fazer uma coisa mais simplificada, tá certo? É, eu vou usar os cartões CRC, ou as classes correspondentes né, a cada cartão, também associadas a esses diagramas de classe da, da OML. Eu poderei é, fazer, é, como eu vou mostrar é, em, em aulas no futuro, refatorações, olhando apenas o código de produção e o código de teste. Tá certo? Então, no, no sistema SAB, o sistema de automação da biblioteca que eu fiz no CRC, eu, eu vou apresentar para vocês o um, um código da implementação deles, de, de, desse, do SAB. E aí você... vou usar isso também, então, como é, pretexto para fazer refaturações. É, obviamente, muitas dessas refaturações vai ajudar muito a olhar as representações é, de relacionamentos, de associações entre as classes correspondentes do meu exemplo, que no caso vai ser o SAB. Ele vai poder facilitar ou fazer com que você é, entenda melhor a técnica de refatoração empregada proposta num, num dado momento. O que, que nós estamos propondo aqui? É, nós vamos fazer um projeto simplificado, que corresponderia ao que eu estava chamando de EDUF, né? um ENAF design upfront, um, um projeto suficiente e simplificado antecipadamente, que vai ser uma modelagem de CRC um pouquinho mais simples que vai anteceder a modelagem ágil que no, no nosso caso na, na modelagem ágil nós estaremos usando o TDD então eu, com base nas responsabilidades eu vou é, começar a fazer a, a, a propor os testes Uh, com os testes eu vou construindo os códigos para as classes que eu estiver representando no meu caso do sabe eu estaria trabalhando com classe biblioteca, classe livro, classe usuário e eu estaria então trabalhando com as responsabilidades correspondentes e eu iria uh, fazendo os testes e iria criando o código diferentemente do que eu fiz no meu exemplo no meu exemplo eu fiz usando uma modelagem tradicional, eu fiz todo o uh, o projeto com a modelagem CRC, implementei todo o código e só depois é que eu fui fazer o teste. A única diferença é que eu fiz um teste como se fosse usando o, uh, a técnica de cada teste que eu ia fazendo, eu ia testando primeiro ele, um a um primeiro, para no final ter o um conjunto de testes todos, certo? Então, eu fiz dessa maneira, misturando um pouco as técnicas. Mas, o que, se, o que fica aqui? Eu estou usando a modelagem CRC de maneira simplificada para obter as responsabilidades, das colaborações, e com isso, então, eu posso definir os testes, eu posso começar a fazer o ciclo do TDD, de fazer o teste falhar, construir um teste que faça ele funcionar, refatorar e etc. Então eu vou ter refatorações que eu faço no ciclo, que eu posso fazer no ciclo, ou refatorações adicionais de melhoria do, do, da estrutura do meu código. O que pode acontecer? Eu fiz antecipado simplesmente num dado momento. Aí começam a aparecer alguns novos requisitos ou mudanças de requisitos que o meu, com, o meu projeto TDD, TDD começa a ficar complexo. O que, que eu faço então? Ah, eu volto a fazer alguma coisa também como se fosse um EDUF, é, um, projeto, um reprojeto simplificado. Eu volto lá para o CRC para trabalhar como se fossem os cartões CRC para aqueles novos requisitos. Para tentar esclarecer melhor, só que agora, em vez de levar uma semana ou duas, como a gente está propondo no começo, nesse dado momento eu vou levar uma hora, meia hora, duas horas, pouco tempo em que eu retrabalho, eu volto para trabalhar na modelagem e volto de novo para o tdd Ah, entendi o que eu tinha que fazer? Aí eu volto para lá. Entendeu? Então eu posso fazer essa mistura que eu sempre vou recorrer a esse projeto ou reprojeto simplificado toda vez que for necessário. Eu faço uma vez, um pouquinho mais longo, olho um pouquinho mais para frente, mas num dado momento, eu, eu posso recorrer de novo à, à técnica. Isso é muito muito usual, na verdade. Com isso, é, nessa aula, você terá, terá entendido que é possível fazer um projeto suficiente com modelagem CRC. Nós só não estamos mostrando como fazer. Vai ser fruto das próximas aulas. Nós iremos mostrar como, com base nas responsabilidades, como é que eu vou criando os testes para entrar no ciclo do TDD. É isso que nós iremos fazer nas próximas aulas. Obrigado.